Olá, começa agora o TV CREA Minas Diálogos. Hoje vamos falar sobre o programa de estímulo à cultura do planejamento e acompanhamento de resultados do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, o Oficina de Projetos. A iniciativa ela foi lançada em março de 2016 e vem potencializando os trabalhos desenvolvidos nas inspetorias do CREA Minas no Estado, além de aprimorar a estrutura do Conselho. Para aprofundarmos um pouco mais um debate sobre este assunto, vamos conversar com o gerente de planejamento do CREA Minas, Paulo Antônio Crepaldi. Paulo, seja bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado. Paulo, o que é a oficina de projetos do CREA Minas? Como que foi desenvolvida essa ideia? De onde surgiu? Bom, a oficina de projetos, como o nome mesmo diz, ela tem o foco na gestão de projetos, voltadas para voltada para uma cultura de planejamento, uma cultura de inovação e resultados, que começou aqui na sede, em Belo Horizonte, desde a primeira gestão do presidente Jobson e nesse segundo momento agora, nessa segunda gestão, ele resolveu é, estimular e resolveu levar isso para o interior. Uma forma dos inspetores estarem realizando o seu trabalho, porém com o foco em projetos, porque o projeto, a gente sabe, ele tem essa característica ele entrega, né? ele tem resultado e é mensurável. Então isso é muito importante. A oficina, então, é uma iniciativa é, pioneira entre os CREAs, eu não, não conheço outro Sim. outro conselho que tenha agido dessa forma, e tem produzido resultados muito bons, porque ela não é voltada somente para o CREA, ela é hum. voltada por uma inserção dentro do daquela comunidade onde o crédito está presente. E esse priorismo é exatamente muito importante para outros órgãos públicos, né? Desenvolver projetos estratégicos. Sem dúvida. E como o inspetor é uma figura muito importante naquela comunidade, porque ele está ligado à engenharia, e a engenharia está ligada a praticamente todas as ações da comunidade voltadas para o bem-estar né? social, Sim. então é importante que o inspetor se mobilize, e, ele, e eles têm feito isso, né? De forma com o apoio nosso aqui da sede, e os resultados estão, começam a aparecer, não para o CREA, mas para aquela comunidade que inserida, para aquela sociedade ali. Paulo, e onde que estão sendo desenvolvidos os projetos? Praticamente em todas as inspetorias do CREA. Né? Foram apresentadas as demandas no início, as demandas foram analisadas e foram classificadas aquelas que tinham características de projeto, ou seja, tinham é, é, um início, meio e fim, tinha um propósito único, era alguma coisa nova, e entregavam, no fim, aquilo que se propunha a fazer, dentro de um prazo pré-determinado. Entre os projetos, tem um que chama muita atenção, né? que é o projeto Reinserção Social pelo Trabalho. Explique pra gente o que é esse projeto. Esse projeto foi desenvolvido, ou está sendo desenvolvido, na, na Inspetoria de Varginha, que agrega todas aquelas comunidades ali do entorno da cidade. Uh, o nosso inspetor lá, o Donizete Leão, né? ele tem um relacionamento muito bom com o juiz da, da vara criminal, então, ele foi solicitado pelo juiz a propor alguma coisa, alguma medida, que pudesse ajudar a reinserção dos presos em regime aberto e semiaberto. E essa né? reinserção, ela ajuda principalmente é, a ele, principalmente a esse preso, voltar para o convívio da sociedade, convívio familiar, e também diminuir né, esses índices de reincidência. Né? Sem dúvida. Varginha era uma preocupação do, do juiz, né, como eu disse, é, os altos índices de criminalidade e reincidência, né, que é o principal, né? Sim. Ou seja, a, a, o sistema não estava cumprindo o papel de reeducar, de ressocializar o preso. E aí então o CREI entrou com essa ação que nada mais é do que o preso ele é liberado dentro do, do, do seu dentro do seu dia a dia, né? Para em determinados horários é, passar por um treinamento, né? Uma uma, uma um curso um realmente curso. um curso profissionalizante. Uhum voltado para as áreas ligadas ao, ao, às profissões do sistema, como, por exemplo, construção civil, instalações uhum. elétricas, né, pintura. É, é, então, esse preso ele passa por esse, por esse treinamento, ministrado por profissionais do sistema, o que é importante, Sim. Né, daí a participação do CREA, e ao final eles recebem um certificado que qualifica, eles né, qualificam a, a prestar serviço para a sociedade. Interessante. Né, então, é uma reinserção social pelo trabalho. É interessante demais. O preso de sistema semiaberto. Semiaberto. Para uhum. isso, houve um convênio né, entre, a, entre a, a vara de execução é, criminal, a, o sistema presidiário, né, o CIAP, do, de, de Minas Gerais, e o CREA, para permitir que esse preso possa ser deslocado até o local onde ele vai, ser, é, é, onde ele vai passar por esse treinamento. É um projeto estratégico, estratégico e um projeto que deve ser seguido também. Um projeto né, local, né? Mortos. E já está sendo. É, é, muito visado por outras inspetorias também, hum. né, e até por outros conselhos regionais que já nos consultaram sobre informações a respeito desse projeto. Um muito projeto interessante. interessante. É. Tem outro projeto também, né, que é o projeto Minha Rua Mais Viçosa. Muito Explica para a gente esse projeto. Esse projeto é um projeto, como o nome já diz, da, da inspetoria de Viçosa, né, é, conduzido lá, muito, muito bem conduzido né, pelo inspetor, e ele... É, ele é uma junção de esforços dentro daquela comunidade para, pela primeira vez, tornar um espaço público central de Viçosa numa rua aberta à comunidade, onde possa ser feito, por exemplo, atividades recreativas, lazer, esporte, dentro de uma área piloto, digamos assim, né, naquele município, e muito bem visto pela comunidade e, pela, e pelo meio empresarial também. Está ajudando a suportar esse projeto financeiramente. Essa questão da mobilidade é muito importante, Sem principalmente dúvida. na cidade, né? Reintegrando né, essas áreas, respeitando mais o pedestre, né, que hoje a gente percebe que não é tanto né, em muitos locais. É um espaço de convívio também, então. Espaço de convívio e a primeira experiência no interior, né? Porque normalmente a gente vê isso aqui em Belo Horizonte, algumas iniciativas na região metropolitana, mas no interior é a primeira iniciativa de de um projeto de mobilidade voltada para a comunidade, para o bem-estar da comunidade. Verdade. E não somente para a circulação. Hum. Né? É Para o uso da, da via pública de uma forma integrada e, e proporcionando bem-estar e, e lazer à comunidade. Paulo, e quais são os desafios, quando se fala em oficina de projetos, em executar todo esse processo, em trabalhar com esse projeto? Eu confesso a você que é a experiência mais gratificante da minha passagem pelo CRE até hoje porque esse convívio com as diferentes culturas e, e, e, e regiões do Estado é muito interessante. Minas Gerais, como todos sabem, é muito grande e tem essa diversidade cultural que é fantástica, interessante, né? fantástica. Né? Então, quando a gente percorreu todas as regionais, dando treinamento eh, aos inspetores e aos encarregados, né, em alguns momentos, sobre o uso da ferramenta, que é o software GP Web, né, que a Sim. gente utiliza para gestão dos projetos, é, a riqueza e o interesse né? e a participação deles no treinamento foi muito interessante. E isso enriquece e valoriza o trabalho. Então, eu estou hoje muito contente com os resultados e com a minha participação e a da equipe toda, né? Uhum. porque foi uma experiência única nesse tempo que eu estou no Conselho. E essa experiência, esses resultados, como você mesmo disse, conta com o apoio da comunidade e também conta com o apoio de outros órgãos municipais, né? Sem também dúvida. estaduais. Os projetos têm uma, uma característica de convênios com os órgãos e da administração pública, direta e indireta. Né? A maioria deles é, visa algum benefício para a comunidade. Aí a hum. gente pode citar alguns exemplos, por exemplo, em Pará de Minas nós temos o parque, né, hum. que está sendo proposto, uma área que está lá, é, uma área de proteção ambiental que o município tem, mas que pode ser transformada um, em um parque, hum. né? um, parque ecológico. um parque ecológico, mas um parque de uso da comunidade. Né? Que, vai Nós temos, que vai favorecer a todos. Nós temos em São Lourenço um projeto de, de rearborização da cidade, com a retirada daquelas árvores que estão prejudicando a calçada, que, que quebraram de alguma forma o piso, né? ou que estão é, é, inadequadas para o ambiente urbano, uhum. vão ser substituídas, essas árvores, com, com o apoio da prefeitura e da, do empresariado local. Tá? E aí eu poderia citar para vocês aqui, é, na, univers, na, na, na diversidade dos projetos, uhum. são mais de 60 projetos, né? então é uma grande diversidade, então, é... mas todos têm esse viés. Uhum. Em algum momento a comunidade vai sentir os resultados dessa iniciativa. Importante estabelecer também parcerias, né? Sempre. É, colocar a comunidade como um agente também, o um cidadão como um agente. Ele não só sendo favorecido, mas ele também participando dos processos. Né? Participando Isso, dos processos. Alguns, alguns projetos, por exemplo, têm parcerias com as universidades locais e a participação de estagiários do, das, das profissões tecnológicas, de engenharia e de agronomia, também é importante nessas parcerias, como é o caso, por exemplo, de Maiuaçu, que tem um convênio com as empresas ah, para apoio ao recém-formado, né? interessante. Nanuc, Nanuc, tem uma experiência interessante de mapeamento das áreas de inundação da cidade. Então, uhum. assim, são várias iniciativas, contemplando várias contemplando regiões. várias regiões. Então, é... Aquilo que a gente sempre defende, a engenharia como bem social. Exatamente. É, isso é fundamental. Paulo, desenvolver projetos é um desafio, né? Exige um conhecimento técnico apurado, pesquisa. E, de uma certa forma, como que funciona essa cultura do planejamento que vem sendo desenvolvida? Qual que é a importância disso? O passo a passo, a entrega, principalmente das metas, dos resultados. Como que você vê isso? Bom, é... A cultura de planejamento ela é uma cultura nova no nosso país. Né? O Brasil, até então, ele não tem esse, essa visão empreendedora com, com planejamento e com metas. Né? Uh, o CREA, dentro da, da, dos órgãos públicos, né? dentro, da, dentro do poder público, ele é inovador nessa questão. O presidente começou lá no, na gestão do presidente Gilson e veio dando continuidade nos dois mandatos do presidente Jobson, que são pessoas ligadas a área de planejamento, só trabalham né, com foco em planejamento. Então, a gestão do planejamento estratégico ela é fundamental, porque você traça no início o, as suas metas e onde você quer chegar, em cima de temas que você escolheu, né, que é o programa de governo, digamos assim. Temas prioritários. Né, temas prioritários. E aí você vai desdobrar isso, que a gente chama de formulação estratégica, né, até chegar no planejamento estratégico e depois na gestão estratégica. Então são uhum. três grandes etapas, né? uhum. A formulação, ela tem uma metodologia própria, e aí são várias que existem no mercado, né? O Crei usou uma metodologia do brainstorm, né? E depois ele, que é uma tempestade é de ideias onde as pessoas falam livremente. Depois isso foi agrupado, essas ideias foram agrupadas em temas, subtemas que podem, que poderiam se transformar em iniciativas estratégicas, que a gente chama de projetos ou planos de ação, Sim. né? E aí, já definida a carteira, nós viemos com planejamento estratégico, utilizando a metodologia própria, né, também consagrada no mercado, metodologia do BSC, né, que é um, um balanço né, de, de, de, de ações equilibrada em quatro perspectivas, a perspectiva dos públicos internos, a perspectiva dos nossos processos, a perspectiva financeira e a perspectiva do nosso público externo, os nossos públicos externos. Então, em cima dessas quatro perspectivas, nós desdobramos o, aqueles, aquelas metas em objetivos estratégicos. Uhum. Esses objetivos estratégicos eles estão bem definidos em cima de um instrumento chamado mapa estratégico, que é uma espécie de mapa mesmo, que orienta a gestão, né? que uhum. dá o norte para a gestão. Então, Isso. todas as ações do Conselho hoje, elas são pautadas em cima dos nossos objetivos estratégicos. E todos os objetivos têm metas a serem alcançadas. E essas metas, esses resultados, tem um prazo também para Tem um pra prazo para ser cumprido. Já tem esse prazo já definido? No caso do oficina de projetos, o prazo termina agora em junho, onde vão ser aferidos todos os projetos, né? aferidos os resultados. No caso da gestão como um todo, o prazo a gente afere lá por volta de novembro, onde a gente já vai ter mais ou menos o, o balanço final da gestão. E é importante ter esse balanço, porque ele é que vai subsidiar a revisão do planejamento estratégico numa outra gestão, ou ainda dar continuidade a esse planejamento em, em, em que está em ação. Uhum. Então, e é esses importante. projetos, Paulo, também focados na sustentabilidade e viabilidade financeira. Sim, porque é, o Conselho, como eu disse, né, ele tem quatro grandes temas hoje nessa gestão, e esses temas são, é, é, digamos, a base da, da, da gestão, do plano de gestão. Então, é em cima desses quatro temas que os projetos são avaliados se eles atingiram aquelas entregas que eles propuseram, né, uhum. e se os temas foram todos contemplados. Ao final, entregamos isso ao presidente e ele vai avaliar, olha, a minha gestão foi positiva ou alcançou ou não alcançou as metas que eram propostas lá no início. Trabalhar dessa forma é muito melhor. Bem planejado. É bem planejado, é muito melhor para todos. Porque na hora que você cria um padrão de trabalho, fica mais fácil. Você trabalha com menos esforço e com mais resultados.